Hey Strubbers! tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui <coughs> para, gravar, para gravar o segundo clipe do canal Que vai ser do Mine, Mine, Minecraft Aqui vai ser o spoiler da música, mas eu não estou sozinha para cantar essa música Eu estou aqui junto com a minha prima bem? E hoje a gente vai cantar aqui a homenagem do Minecraft. Então eu espero que, você goste, que vocês gostem e bora lá. Ei, tô passando pra avisar. Que agora a Gi e a Rafa vão jogar. Ei, tô passando pra avisar. Que agora a Gi e a Rafa vão jogar. Mine, mine, minecraft. Mine, mine, minecraft. Yeah. No novo quadro do canal Agora vai ter um Minecraft No novo quadro do canal Agora vai ter um Minecraft Diversão garantida é pra já Vem jogar, bora lá Vem se divertir Vem jogar o quê? Mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, Construção, batalhas, bora lá! Vamos nos aventurar! Bom, gente, então a gente tava conversando aqui como ficou. E ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Foi com muito amor e carinho que a gente fez pra vocês a homenagem do Minecraft. Que agora a gente vai gravar o um, um vídeo do que? Mine mine, mine, mine, Minecraft! Mine. Espero que vocês tenham gostado. Rápido. É, é você, você, tá falando rápido tem que mais devagar. Mine, mine! Mine! Minecraft! Mine. Tá, gente! Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado essa música. E deixe seu strawberry like, porque eu tenho certeza que você adorou. É isso aí, se inscreva no canal pra gente bater 50 inscritos. Um beijão, tchau, gente.